Oi, oi. Boa tarde. Então vamos agora falar um pouco sobre o ecossistema de inovação de Parnamirim. Ah, ao meio-dia foi apresentado é, um assunto sobre Parnamirim e hoje nós, agora nós vamos complementar junto com Rafael e Rezende. Cadê o. o Então, Parnamirim é uma cidade que já nasceu no meio tecnológico. Trampolim da Vitória. Então, nós fomos na, na Segunda Guerra Mundial, o campo Parnamirim Field. A cidade tem tudo a ver com tecnologia. Então, a cidade nasceu já respirando isso, que aviação, espaço, tem tudo a ver em Parnamirim, nós temos a primeira base de lançamento de foguetes da América Latina, que aquele cara foi comandante. Então, é um, um ambiente favorável a inovar. Parnamirim já teve outras coisas. Nós já fomos o distrito industrial do Estado. Então, a gente foi, foi, foi perdendo. Tivemos o aeroporto, perdemos também. Então, o que fazer... Então, é partir para o que gera emprego e renda hoje, que não há outro caminho a não ser ciência, tecnologia e inovação. E é isso que Parnamirim está a fazer. Então, nós estamos trabalhando num ecossistema de inovação, que ele se baseia em três tripés, que é disseminar a vocação, chamar a atenção da juventude e dar a oportunidade a essa juventude, que é o tripé, a tripe Despertar, dar oportunidade e maturar essa oportunidade, que é o que nós estamos a trabalhar, que nós estamos, Parnamirim está participando da construção do PAX que é o Parque Tecnológico do Estado Augusto Severo. E junto com esse parque vai ter o nosso Centro Cultural da Segunda Guerra Mundial, ocupando as instalações onde era o aeroporto. Então esse ciclo inovador está baseado nessa trip sempre, que aí está o início dela. Que desperta... Onde é que nós vamos despertar esses jovens? Lá na Agência Espacial, no Centro de Vocação Tecnológica, que é um, um órgão da Agência Espacial Brasileira, sediado na barreira do inferno. Já passaram por lá 3 mil jovens em um ano e meio, mais ou menos. Então, esses jovens vão ser despertados. E ao despertar, eles precisam de ter outros espaços. Aí onde entra uma coisa inédita, que nós fomos a primeira cidade do Rio Grande do Norte a abrir um laboratório tecnológico INCLUDE, sexta-feira passada. E após esses jovens passarem no INCLUDE, ora, o INCLUDE descobre vocações, descobre talentos, e através do Includo, esses jovens que tiveram um QI elevado, vão ser direcionados para um projeto grandioso que é da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Que é um projeto que trabalha justamente os talentos dos jovens com QI elevado. E nós vamos descobrir esses talentos no Include. E junto com esses, esses talentos, eles vão ser direcionados a o Instituto, o Parque Tecnológico, Augusto Severo, e dentro do nosso Centro Cultural, Trampolim da Vitória, nós estamos pensando e vamos criar unidades de maturação e incubação para que esses jovens despertem e desenvolvam seus talentos. E queremos trabalhar dentro das vocações que já existem na cidade. Não vamos inventar a roda, a roda está pronta. Qual é a vocação? Tecnologia aeroespacial, sistema de informações voltada para a gestão pública municipal, que há uma carência enorme e um mercado grande a ser explorado, criação e inovação audiovisual, que é outro espaço, e energias renováveis. E como tecnologia não pode ser fechada, tem espaço para tudo. O CCTV, que é o Centro Cultural Trampolim da Vitória, está aí, está, o que nós queremos desenvolver com ele. Incubadoras, aceleradoras, as universidades estão inseridas nesse processo. Já trabalhamos há, há 10 anos junto ao IFRN, o campus de Parnamirim, desde que criou, que criou-se, já tem essa vocação e está inserido no processo... Criador e inovador da cidade de Parnamirim. E o que já estamos fazendo? Isso que eu estou falando não é ficção, é real. A cidade de Parnamirim já é realidade hoje. Nós, vocês acabaram de, de assistir uma fala sobre a rede Giga Metrópole. Então, Parnamirim, nós temos uma rede, a rede Giga Parnamirim, que hoje está com 40 quilômetros de fibra ótica, conectando 106 unidades administrativas da Prefeitura. A Prefeitura funciona numa rede própria de dados. E essa rede nos dá muitas possibilidades. E essa rede está... 40 quilômetros é realidade e estamos dando a ordem de serviço agora para ampliá-la em mais 60 quilômetros. Então, nós vamos atingir todo o território da cidade. E, recentemente, foi inaugurado na cidade um centro de operações integradas. Que esse centro, além de operar câmeras de monitoramento e sensores inteligentes, gerencia todo o processo da rede e tudo o mais que vier. A central está hoje com capacidade de gerenciar até 360 câmeras, com dispositivos de gravação de 96 terabytes. Então, nós temos aí uns 10 anos para frente de capacidade. Também já se criou, não adianta estarmos falando de tecnologia e inovação, se o ambiente não for favorável. Então, já há um arcabouço de legislação na cidade com incentivos fiscais. Nós criamos um Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que aqui estou vendo alguns membros, que esse Conselho discute, se reúne, frequentemente discute o andamento dos rumos que queremos dar em Ciência, Tecnologia e Inovação. Já existem leis de incentivos fiscais aprovados. E estamos prontos para receber as empresas que queiram lá se instalar. Que, inclusive, dentro do centro, do centro Trampolim da Vitória, vamos ter espaço para essas empresas. E aí, o ano passado, nós estávamos aqui na Campus Parque, que aconteceu em abril, assinando alguns protocolos de intenções o protocolo de criação do Inclu que já é real, e o protocolo de intenção com a aeronáutica de criar essa estrutura que falta somente, eles darem o sinal verde, que esperamos que aconteça semana que vem, quando o prefeito estará em Brasília apresentando o projeto final. Só falta o ok para se disparar todo o processo. E aí está as imagens do INCLUDE, que foi inaugurado sexta-feira. O INCLUDE é estar numa área dos piores indebits de nossa cidade. Nós queremos com o INCLUDE justamente mudar a realidade desses jovens periferizados que não têm oportunidade. Eles vão ter a oportunidade de gerar renda e mudar as suas vidas. E como estamos falando de tecnologia, a gente sempre acha que investir em tecnologia é uma tarefa impossível. Não é. Com a rede de dados que existe operando na cidade, nós temos toda a possibilidade de infinitas outras coisas a vir e já geramos isso de economia. Essa conta eu faço somente com a conectividade. Nós estamos conectando 106 unidades administrativas. A rede opera a 1 giga. Eu faço essa conta se eu fosse pagar uma conexão de 6 mega. Então, esse número é muito maior do que está aí. Então, é possível sim inovar, é possível sim fazer coisas de qualidade na gestão pública, gastando pouco e tendo retorno e eficiência. Então, o que nós estamos a construir em Parnamirim é isso aí. Um novo trampolim da vitória, espacial, digital, inteligente e humano. Não mais para a guerra, como já foi, e sim para gerar oportunidades, emprego e renda. Eu gostaria de finalizar a minha fala agora com essa imagem. Ela diz tudo. Voltou. Tem como voltar? Ah, Ah, tá. Essa imagem diz tudo, por si só fala, o olho da criança brilhando com as oportunidades que está por vir no nosso primeiro incluído. Rafael, agora é contigo. Parnamirim tem investimento em tecnologia. A Prefeitura de Parnamirim, através do Grupo de Ciência e Tecnologia da Informação e Inovação, alcançou números expressivos, economizando recursos ao município e proporcionando mais eficiência pública e bem-estar à população. Nosso município é referência quando o assunto é inovação e tecnologia. Com a ampliação da rede Giga Parnamirim, a Prefeitura conecta 106 pontos da cidade com fibra ótica. É mais agilidade e eficiência nos órgãos públicos. Com o projeto Parnamirim mais segura, já são 22 pontos de monitoramento cobrindo 7 bairros. O projeto está em constante expansão. Isso tudo monitorado por uma central de monitoramento moderna e eficiente recém-inaugurada. O COI, Centro de Operações Integradas. A Prefeitura ainda conta com uma equipe que já desenvolveu vários sistemas que atendem diariamente a população e proporcionam mais eficiência à gestão pública municipal com mão de obra própria. É mais economia, mais informatização. Parnamirim tem inovação na gestão pública. Prefeitura de Parnamirim. Boa tarde a todos. É com uma enorme satisfação que eu venho hoje aqui nesse palco principal. Né? Falar de Parnamirim, eu estou um pouco nervoso, mas falar de Parnamirim é fácil. É, Parnamirim hoje é uma cidade que investe muito em tecnologia. Antes de falar sobre os sistemas, eu queria fazer um só um, um breve comentário sobre a parte de tecnologia e evolução. Né? Eu venho da geração Y, são as pessoas que nasceram no final dos anos 70... Anos 80 e início dos anos 90. Essa geração Y é a geração que hoje vivenciou as revoluções tecnológicas. Que é o quê? Quais são os marcos desses anos? O surgimento da internet, uma palavrinha que a gente conhece muito hoje, que é o é A globalização, certo? E hoje a geração Y são os maiores consumidores que temos no mundo todo. Faz com que quando a gente desenvolve sistemas... Não deixe de pensar nessa geração. Aqui na feira, com certeza, tem geração X, geração Y e geração Z, que é o pessoal que está vindo agora. Quando a gente vai planejar um sistema, a gente precisa planejar não para o que a gente acha de melhor, e sim quem vai usar aquele sistema. A Prefeitura de Parnamirim, ela não desenvolve sistema só para gestão. Ela desenvolve sistema pensando no humano, no cliente que é o cidadão. Parnamirim faz parte de um ecossistema de cidades inteligentes e humanas. São certas cidades, no Brasil todo, Parnamirim, do no nosso estado, tem só Parnamirim em Natal, onde a gente desenvolve sistemas pensando principalmente no cidadão. Faz com que a gente se destaque. Né? E eu vou mostrar alguns sistemas aqui já já para vocês. Mas também então, queria falar sobre a parte da evolução da indústria. A gente começou com a indústria 1.0, que era a famosa máquina a de vapor, depois veio a mão de obra, que é o desenvolvimento da, do, das, dos produtos através da mão de obra humana, que é a 2.0. A passada 3.0 surgiu a automação, o qual eu sou formado também, engenharia com automação, e agora vem a automação integrada. Então gente, Parnamirim desenvolve sistemas também pensando nisso, são sistemas integrados. Sistemas que não se comunicam, não tem sentido. É preciso um sistema consumir do outro. Se a gente não pensar assim, os sistemas eles não vão durar muito tempo. É preciso, sim, um sistema de protocolo, se comunicar com a transparência, para poder dar transparência aos processos. É preciso que o diário oficial também esteja na transparência, que o servidor que vai lá e bate o ponto eletrônico, ele tenha aquele dado... É, que o cidadão acompanhe que aquele servidor realmente está trabalhando e que o seu dinheiro que paga o imposto, ele seja realmente utilizado para aquele servidor. Então, pensando nisso, que a gente vem desenvolvendo essas ferramentas, é, Dario hoje, o nosso secretário de tecnologia, ele é também vice-presidente da Rede Cidades Inteligentes e Humanas Nacional, ele é vice-presidente, e a gente está sempre participando disso. Por isso que a gente mudou um pouco esse conceito de gestão pública. O GCTI hoje não é... É, não é voltado para a Prefeitura de Parnamiria. A gente é, um, é funcionando como uma empresa que desenvolve sistema é, de acordo com o mercado, que o mercado hoje está necessitando. Então, a gente vai desenvolver. Porque não adianta desenvolver sistema para gestão pública, se tem vários sistemas aí, pode ser comercializado, pode ser licitado. Então, todo sistema que a gente vai desenvolver, inclusive minha equipe também está aqui, todo sistema que a gente vai desenvolver, a gente pensa o que vai poder diferenciar nesse sistema, qual módulo, qual é a funcionalidade que vai, a gente vai desenvolver para que traga benefício para o cidadão. Não só desenvolva um sistema que faça o mesmo que outros sem, a, sem sistemas façam a mesma coisa. Está ok? Então, eu vou passar aqui um, rápido por alguns sistemas. É, aqui é um resumo. A gente já tem mais de 30 sistemas próprios. Uma economia enorme, como o Dario já falou. É, a Prefeitura de Parnamirim, ela... É, hoje, a maioria, em 90% dos sistemas, são desenvolvidos desenvolvimento próprio. É um, um valor que é uma economia enorme no final do ano. certo é, a, a, a, a licitação de sistemas é, diminuiu bastante o, o custo. E esse valor, esse, essa economia, tanto volta para investimento em tecnologia, como, por exemplo, o COI agora, que é o monitoramento através de câmeras de alta resolução, como também para a saúde, para a educação. Então, para que gastar com sistemas? A gente pode ter uma equipe, posso treinar uma equipe. Na prefeitura pode sim ter uma equipe, igual a qualquer empresa que esteja aqui hoje. Só é você querer, só é você ir lá é, fazer parceria. A gente tem parceria com o IFRN, tem parceria com a UFRN, tem parceria com as universidades particulares, diversas parcerias que fazem com que tragam alunos capacitados, que é, desenvolvem, aprendem, trocam conhecimento e depois saem para outras empresas maiores. Então, essa troca de conhecimento também existe no GCTI. Eu coloquei aqui, por exemplo, o almoxarifado da gente, o diferencial é que ele faz a comunicação entre os órgãos e também tem a parte da coleta de remédios que o, o cidadão, ele entra no portal e ele pode é, pesquisar onde tem, por exemplo, um dipirona. Onde tem um dipirona... Que, é, qual o posto de saúde que está mais próximo? Isso já é uma economia, porque ele não precisa mais de imposto, imposto procurando aquilo ali. Então, essa é uma ideia que diferencia dos outros almoxarifados. Protocolo, o protocolo da gente tem o georreferenciamento, que você consegue mapear, né, no, é, olha lá no mapa onde é que está o processo. É, economia também de papel no protocolo, que ele é todo digital. O atendimento, é, a parte de atendimento lá, que você com o celular... Em vez de gerar fichinha, você pode acompanhar pelo celular, você gera lá a ficha e sai. E pelo celular você consegue acompanhar quanto está próximo de você ser atendido. Isso em qualquer unidade. Contro, é, atendimento, é, ficha de, de, de, de saúde, de atendimento de saúde, é, a parte de tributação também, IPV, é, é, IPTU, essas coisas, tudinho. É, o ponto eletrônico da gente, ele é interessante também, porque ele é, você pode bater em qualquer unidade, né, ele, é integral, ele, é, ele é totalmente integrado em todas as, as unidades, e você pode bater é, o ponto, tanto na saúde, você está fazendo trabalho externo, pode bater outra secretaria. E diversos portais também que já desenvolveu. Eu selecionei dois sistemas que a gente acabou de implantar, que são chama um bastante interessantes, que é o, o primeiro sistema, é o nosso Diário Oficial. Esse Diário Oficial é uma, é uma plataforma fantástica. É, quem já teve a curiosidade de usá-lo, está é, lá no nosso site, né, vocês podem entrar, de oroficial.parnamirim.rn.gov.br. É, Decentralizou as tarefas. Grande problema de Parnamirim, que de qualquer outra prefeitura era o quê? Era uma pessoa que diagramatizava tudinho lá e a gente era dependendo daquela pessoa. Então, só ela sabia organizar o diário para gerar o PDF. A gente desenvolveu uma ferramenta que não precisa mais de licitação, ela faz tudo isso. Cada secretaria lança seus dados, uma certidão, um ofício, um memorando, e a ferramenta, ela junta todos esses documentos, e uma única pessoa, no gabinete lá no gabinete civil, valida esses documentos. Depois que é validado, o diário já é auto, automaticamente gerado. Então, não precisa mais nenhum software para diagramatizar, não precisa de licença, não precisa daquela, daquela senhorinha lá, que era a única que, que tinha no Estado do Rio Grande do Norte que fazia isso aqui. A gente não precisa mais disso. Lá, e cada um agora, cada secretaria faz sua parte, depois centraliza tudo e acabou-se. descenda são tarefas, fim da aglomentação, sem pagamento de licença e fácil utilização. Nessa parte aqui, que está tá péssima, agora que eu vi. Bom, nessa parte aqui, na busca... É, eu coloquei meu nome né, e aparece Isso aqui são documentos Que tem meu nome, ele faz uma busca interna De outras prefeituras, a maioria delas Você quando faz a busca, faz a busca pelo diário Você coloca, ah, eu acho que está no diário tal Aí vai no diário todinho, pesquisando Linha por linha, isso aqui não Você coloca qualquer coisa que você quer procurar Ele já traz todos os documentos Que tem aquela busca E você pode é, gerar só o documento Ou o diário todo, é uma opção sua ele busca no banco de dados que a gente tem. Temos um banco lá, nós temos também nosso próprio data center. Então também não, não gastamos dinheiro com hospedagem também. É, e ele busca nesse banco, né, faz essa busca todo no um diário. E você pode sim ter acesso a um memorando, uma certidão, um ofício. Sem ter a burocracia de ter que procurar em cada PDF. Ótima usabilidade, busca interna e portabilidade. Ele pode ser acessado por celular, por tablet e computador. E aqui é o diário, certo? É a mesma coisa, só o diário que eu gerei, já gera em PDF também. E o outro sistema, para não ser tão longa a apresentação, é o Fala Cidadão. Esse está fazendo o maior sucesso, por quê? Porque ele é um serviço que a prefeitura tem um, um contato direto com o cidadão. Então o cidadão, ele, por exemplo, tem uma luz lá, queimou um poste, ele vai lá, abre a ocorrência, certo? E... Antigamente, uma ocorrência, por exemplo, uma luz queimada no poste, durava em torno de uma média de um mês a três semanas para resolver. Hoje, a média de resolução lá é de dois dias, às vezes, menos de 24 horas. E esse sistema, além de diminuir essa burocracia entre o cidadão e a prefeitura, ele também diminuiu é, o entrave que tinha entre a prefeitura e as empresas terceirizadas. Porque gente, o diferencial dele é que a gente é, também cadastra as empresas terceirizadas e, as, e elas recebem a ordem de serviço digitalmente. Não tem mais papel. Ela recebe a, a ordem de serviço, realiza e responde para a prefeitura. E, na, e tem como se colocar também na próxima página, a gente vai ver. Eu fiz um exemplo aqui, tá? Todas aqui é para resolver hoje. Já fica piscando. Vai mensagem para o celular de servidor, cobra mesmo. O sistema ele foi feito para cobrar. Além disso, caso o cidadão ele não é obrigado a saber qual secretaria vai resolver o problema. Ele tem que. A, a, a prefeitura tem que resolver o problema. Então, se o, o cidadão, por exemplo, que não tem conhecimento às vezes, abre, ah, queimou uma luz de um poste. Se ele abrir para a limpeza urbana, a prefeitura tem que resolver. Então, dentro da plataforma, você tem como encaminhar. Se ele abriu lá para a Selim, a Celim encaminha para a Censur e a Censur resolve. E o cidadão acompanha isso pelo celular. Tudo o que está acontecendo com a ocorrência dele, ele tem total transparência através do celular. Isso que é o diferencial de um sistema de gestão pública. Como eu falei no início, a gente não é uma empresa terceirizada da prefeitura, a gente é uma empresa... Dentro da prefeitura, a gente é um grupo de ciência e tecnologia lotado na prefeitura. Eu sou um carro comissionado da prefeitura. Comunicações secretarias, terceirizadas, tomada de decisões, isso aqui é muito importante. Indústrias 4.0. Temos o quê? As principais atividades. Trabalho em nuvem, que é um grande desafio para a gestão pública, trabalhar com nuvem. Segurança de informação, também é, faz parte da 4.0. E uma coisa muito importante. Informação, o acesso. Hoje, informação vale mais que dinheiro. Você ter a informação para poder tomar uma decisão é muito mais importante do que você ter dinheiro. Porque às vezes você investe em uma coisa que é um, um investimento errado. Porque você não sabe se aquilo é para ser resolvido. E com esse acesso à informação, é, você tem como tomar uma decisão. Por exemplo... Aqui, no, na plataforma, ela emite um relatório de quantas luzes foram trocadas no mês de março. Quantas foram trocadas no mês de abril. Então, a gente sabe que no mês de março, consumiu mais luzes. Para o próximo ano, tem como ele já entrar em uma, em uma, por exemplo, uma carona, de uma licitação com outra prefeitura, sabendo que por ano ele vai gastar, sei lá, 100 lâmpadas, LED. Então, ele tem como fazer essa economia através da informação. Certo. Aqui é uma chamada, né, que sim, a gente tem também um banco de imagens e vídeos, que é o que tem todos, né? que é, pelo menos é para ter a transparência, e ele acompanha aqui, aqui é onde ele acompanha o chamado, atrás dessa tela, deixa eu só voltar aqui rapidinho, aqui é uma pesquisa que eu fiz, ó, tudo isso aqui é chamadas. essa que estão em amarelo é porque já está em atenção, que tem que resolver logo, e essa que está em verdinho que está resolvida, é aqui que ele consegue imprimir, acompanhar e visualizar também. É isso, gente. Eu falei só desses dois que foram implantados agora, mas já temos mais de 30 plataformas. Todas as plataformas que estamos implantando têm essa pegada, voltada para o cidadão, voltada para o que é de novo hoje, porque não adianta a gente ir lá e fazer o que as outras estão fazendo. É preciso se destacar né? e, e, e sim se tornar referência. Nossa referência não é, é só o nosso Estado. Quando a gente vai desenvolver uma plataforma, a pesquisa é feita nos, é, nos polos tecnológicos, que é o quê? É, o, polo, o Porto Digital, Recife, Curitiba, São Paulo, a gente não pode só ficar nesse ecossistema do nosso estado. É isso, gente. Alguma pergunta, pode fazer, depois já da de resenha, né? Obrigado. Esse é o Grid Guerra. Falaram que vocês estavam com fome e com sono. Vamos acordar, né? Gente, boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer o convite dos meus amigos da Prefeitura e realmente eu tenho acompanhado aí o trabalho deles. Eles largaram na frente nessa corrida da Ciência, Tecnologia e Inovação e é um prazer para mim poder trazer um projeto aqui da Agência Espacial Brasileira para comentar com vocês um pouquinho deles. É, realmente, durante a minha infância, quando alguém chegava perto de mim e falava assim, vamos conversar sobre avião, sobre área espacial, foguete, satélite, eu saía correndo para o outro lado. Porque aquilo, para mim, era alguma coisa impossível de eu participar, e era uma distância muito grande. Na minha infância, que era muito pobre, então eu corria para o outro lado, com medo daquilo ali. E quando eu conheci a aviação, a aviação se tornou a minha vida e é isto que aconteceu com esse projeto da Agência Espacial Brasileira. Ela percebeu que as pessoas é, despertavam um certo desinteresse na área espacial por falta de conhecimento. Então ela começou a divulgar para que as pessoas olhassem essas fotos aí e entendessem que isso não é mais Netflix. Não é mais cinema de sábado à noite. Isso aqui se tornou uma realidade. E para os nossos jovens, que hoje estão naquela encruzilhada, buscando encontrar uma profissão, pode ser uma profissão muito legal para o futuro. E ela decidiu, então, criar essa mini cidade espacial. É um centro vocacional tecnológico espacial. A cidade escolhida foi aqui, Terras Potiguares, estamos lá dentro do centro de lançamento da Barreira do Inferno, na metade de Panamirim, né, Dário? A outra metade é Natal, mas a nossa cidade espacial já está lá. E a, o objetivo dela é atrair futuros talentos na área espacial e despertar o interesse pela ciência tecnologia e desenvolvimento nessas áreas. Então, é um projeto muito interessante. A gente está em completa consonância já com o um novo governo, já que nós inauguramos há um ano e meio, mas o novo governo instalou na secretaria um programa Ciência na Escola. E se a gente olhar os objetivos desse programa, é exatamente o que a gente tem feito lá dentro do nosso CVT espacial. Nós temos exemplos aí no exterior de sucesso, é, como na Agência Espacial Europeia e como na NASA que é um Space Camp deles, e o foco deles é exatamente o mesmo nosso, é preparar essa próxima geração para eles fazerem o trabalho que a gente faz atualmente. Nós não poderíamos deixar de escolher uma área onde as pessoas respiram isso diariamente, então escolhemos o nosso primeiro centro de lançamento, aqui do Brasil, e fizemos um acordo com a Força Aérea Brasileira, para construir essa mini cidade espacial, são 10 contêineres. Essa área de escape aí que a gente, os nossos foguetinhos, drones, pouso aí. E a gente tem aí de dormitórios a vestiários, banheiro, refeitórios, laboratórios, área administrativa, um planetário, uma área de Marte e algumas fotos vão aparecer aí nesse nosso pequeno tempo aqui. Então. Para quem ainda não se localizou, temos aqui a nossa Rota do Sol, né? Praias do Sul. Ali está o portão do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. E aqui está o nosso CVT espacial. São containers dentro de um hangar, mas são revestidos, climatizados, com coisas bem interessantes lá para que os alunos acompanhem e participem mesmo dessa tecnologia que é a área espacial. Temos importantes parceiros, exatamente aqui o nosso amigo me convidou também por isso, né? a nossa Secretaria Municipal de Educação de Parnamirim, o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno e o nosso Instituto Federal do Campos Parnamirim. É claro que outros parceiros surgiram nesse um ano e meio e estão participando com a gente diuturnamente, mas estes são aqueles que assinaram acordos protocolos, etc., que participam diariamente com a gente. O nosso público-alvo hoje definido é dos 14 aos 17 anos, mas nós fazemos, sim, é, workshops e alguns eventos para graduação, pós-graduação, e, inclusive, vamos fazer eventos noturnos, agora, futuramente, na área de astronomia. Mas a intenção nossa aqui é pegar aqui do nono ano ao terceiro ano, para que essas crianças vejam um horizonte diferente do que aquele que a gente foi criado. A gente só entendia professor, o advogado, médico, etc. Hoje eles têm que entender que existe isso no mundo também. A engenharia aeroespacial, trabalhar na área espacial é uma coisa bem interessante. A gente desenvolve três atividades ali. Uma missão espacial, rapidamente eles vão entender o conceito de foguete, vão lançar um foguetinho, vão recuperar esse foguete, vão entender ali como é que funciona um satélite, e entender como é que é essa sequência de lançamento até a inserção do satélite em órbita, ou um astronauta chegar no espaço, ou um rover chegar em outro planeta, uma missão de robótica e uma missão de observação. Então, algumas fotos aqui só do nosso lançamento de foguete, o nosso KenSat que eles montam ali, eles mesmos, com a ajuda dos nossos monitores e professores, a integração dos mesmos, o lançamento, recebimento dos dados. Aqui na missão de robótica nós temos um espaço bastante novo, lá recém-inaugurado, que ainda não está completo, porque falta os painéis externos para que a gente tenha uma imersão da, do espaço de Marte, mas a gente tem uma área com o espaço de Marte e atrás um planetário inflável, que a nossa querida Vanessa está nos ajudando lá a operacionalizar. Então eles entendem um pouco desse conceito de rover, o que que eles estão fazendo, o que que é o rover, e depois vão manusear esses pequenos rovers nesse espaço. Da mesma maneira, a missão de observação é que eles vão entender que o satélite está lá em cima para nos ajudar, e hoje as aplicações espaciais advindas do espaço estão dentro da nossa casa, dentro do nosso bolso, dentro dos aplicativos, dos nossos telefones, e a maioria de nós não sabe então, essas crianças estão largando na frente, a hora que elas apertam um aplicativo do Waze, elas estão lembrando que elas estão usando uma plataforma GPS. A hora que elas usam o Google Maps e outros aplicativos, elas já entendem agora que elas estão mexendo com aplicações espaciais. E nessa missão de observação, eles vão entender basicamente o que é o, o imagiamento que esses satélites estão mandando para a gente. Mas, de uma maneira geral, o conceito é trabalhado com eles. Eles têm vários instrumentos para entenderem é, como é que é desenvolvida a atividade espacial. Então, na hora que montam um satélite, o que, que é uma câmera limpa, o que, que é um, uma área de vibração, porque o satélite tem que sobreviver à decolagem, que é muito extrema, etc. Então, vários instrumentos desses, até que simulam os painéis solares, é ali que convertem os raios solares para alimentar as baterias dos nossos satélites. Então, basicamente, gente, a gente os recebe lá por volta de oito horas. A gente faz uma palestrazinha para eles terem uma noção do que, que o Brasil hoje tem de programa espacial. Depois, eles iniciam as atividades ali com foguetes, satélites, painéis solares. Se alimentam lá dentro, lanche, almoço. final do dia, eles recebem um certificado de participação do Dia Espacial assinado pelo presidente da Agência Espacial, e eu tenho certeza que isso eles levam com carinho debaixo do braço e vai ser uma coisa muito legal para ele contar para os amigos aí durante muito tempo da vida deles. A gente sempre bota essa foto aqui porque o sorriso deles e a, a inclusão de vários alunos, até mesmo com deficiência de locomoção, é um grande ganho para a gente dia a dia de ver essa carinha de querer conhecer e. E participar. Inauguramos no dia 13, então estamos com um pouquinho mais de um ano e meio, mas já estamos fechando 3 mil visitantes, de a maioria do nosso estado, mas já temos aí gente que veio do Ceará, que saiu do ônibus de madrugada, chegou aqui, participou e voltou, Recife e algumas outras cidades. E como o Dário falou, a gente tem certeza que a gente está produzindo e provocando uma mão de obra que daqui a pouco vai procurar e vai descobrir que no nosso país nós já temos oito universidades, uma delas particular, fazendo a graduação de engenharia espacial. E recentemente, em dezembro, tivemos aprovação, temos aqui nosso amigo Henrique, um grande braço forte disso aí, Trouxemos um mestrado, então uma pós-graduação de Engenharia Espacial para a UFRN. Eu tenho certeza que isso aqui vai mexer com a cabecinha deles para eles se sentirem à vontade com essas fotos no futuro. Gente, de uma maneira rápida, para não tomar tempo, se alguém. Eu sei que o Dário tem um sorteio ali de prêmio para vocês. Isso aí o pessoal vai acordar, hein? Tem que puxar o um O depois. Mas eu tenho certeza que o tempo de pergunta é, vai ser interessante, eu estou à disposição aqui no escritório da Agência Espacial, dentro da casa do meu amigo Marco Aurélio, aqui do INPE. Tá bom? Obrigado, gente. Um abraço. Bem, quem, quem perseverou até o fim, nós temos três sorteios, um passeio no Marina Badaway. Quem conhece lá em Pirangi? Então, nós vamos fazer perguntas e quem responder é o sorteado. Lá vai a primeira. Quantos quilômetros de fibra óptica tem em Parnamirim e quantas unidades atende? Responda. Quem responde? 40 quilômetros. 40 quilômetros. Acertou. Ah. Demoraram a responder ali. É a ganhadora. eu Suba! Chega e receber! Ah! A minha pergunta agora. <risos> a minha é fácil demais. Mano. Qual a geração que eu falei aqui que eu faço parte? É, né? Qual a geração que eu faço parte? Já. Renata ali. <risos> Ela já estava gritando falando, e meia hora já. aqui? aqui. Bom, o ambiente era para vocês perguntarem, né? E a gente está perguntando? Então, Parnaimirim inovou de novo, né? A gente que pergunta. Bom, é, a pergunta é bem simples. Eu não vou exigir o dia, mas quem me responde aí o mês e o ano que o homem pousou na Lua? Não, tem que levantar a mão que eu vou escolher. Fala aí, meu amigo. 1969 e o mês foi em julho. Quando? Julho. Julho. Júlio, então sobe aí. Sobe aí, amigo. O dia da confusão aí, né? Vocês têm alguma dúvida aí para a gente? Acho que ainda tem dois minutos aí. Perguntas? Ainda temos um tempo. Perguntas? Já que está sobrando tempo, a gente vai divulgar a palestra que vai ter agora ali naquela televisão onde tem o banner, nossa palestra sobre Scrum na gestão pública. Funciona? Então, quem quiser participar pode ir lá. Oi. Aqui do lado ali, ó, onde tem um banner... Ok? Obrigado. Né? Gratos a Campos Party por essa oportunidade de mostrarmos o novo trampolim da vitória da cidade, trampolim da vitória, Parnamirim. O... Oh!